As doenças mentais são sempre vinculadas a problemas espirituais, mesmo aquelas que têm substrato orgânico? Resposta do Espírito Dr. Bezerra de Menezes Certamente, meus amigos, com algumas exceções. As exceções podem ser Fadiga mental, depressões nervosas ocasionadas por algum fator patológico, impurezas do sangue, sífilis e outras de fácil verificação. A própria loucura de origem alcoólica poderá ter causa espiritual, visto que o alcoólatra poderá ser um obsidiado ou atrair afins espirituais que lhe compliquem os distúrbios. Todavia, nem todas as doenças mentais têm origem na obsessão, embora sejam de origem psíquica. O mundo espiritual é intensíssimo e os homens estão longe de compreender sua intensidade. Por sua vez, o ser psíquico, o perispírito inclusive e, acima de tudo, a mente, são potências inimagináveis para os homens. Assim sendo, os sentimentos de um desencarnado atingirão intensidades indescritíveis se esse ser não for bastante equilibrado ou evoluído para dirigi-las normalmente. A fim de compreendermos o que se seguirá, porém, devemos ter em mente que o perispírito é ligado ao corpo físico na encarnação pela rede de vibrações nervosas e a este dirige como potência equilibradora. O remorso, por exemplo, que é um dos mais avassaladores sentimentos e que, no estado de desencarnação de um espírito, chegará a enlouquecê-lo, poderá levar o espírito a reencarnar em estado vibratório precário, por excitado, deprimido, alucinado, desesperado, etc., e, assim sendo, ele carregará para o corpo que habitar predisposições para acentuado desequilíbrio nervoso, intoxicações magnéticas que mais tarde redundarão em doença mental, Onde até visões do passado em que delinquiu existirão, ao choque de uma possível fadiga mental, de uma emoção forte ou até de excessos de qualquer natureza, inclusive o excesso sexual e até o alimentar. Seu aspecto será o de um obsidiado. No entanto, ele é obsidiado apenas por sua memória profunda, que vinculou sua personalidade humana. Se houve remorso, houve crime, delinquência. E se houve crime, a consciência desarmonizada consigo mesma desarmonizará todo o ser de muitas formas. A mente enferma refletirá sua normalidade sobre o perispírito, que é dirigido por ela, e este sobre o corpo carnal, que é escravo de ambos, pelo sistema nervoso. E eis aí a doença mental com substrato orgânico vinculada a problemas espirituais, mas não propriamente a obsessão na sua feição comum. Se se tratar desse paciente pelas vias espíritas comuns, é provável que ele não se recupere, ou pelo menos, que não se recupere com facilidade, visto que não existe um obsessor propriamente dito. E se se evocar um obsessor insistindo na atração, facultar-se-á a possibilidade da comunicação do próprio espírito do suposto obsidiado, que será atingido pelas correntes vibratórias atrativas, cairá, como que em transe, adormecerá e dará a comunicação. Referir-se-á a ele, isto é, ao corpo que ocupa, como se se tratasse de outra personalidade, pois é sabido que o espírito de um vivo, se se comunica em sessões de experimentações, refere-se ao próprio corpo usando a terceira pessoa do singular. Se tais tentativas forem bem planejadas e aplicadas, o tratamento beneficiará o comunicante, visto que ele terá sido doutrinado, evangelizado, instruído, consolado, etc., pois tal tratamento é usado no mundo invisível para encarnados sofredores e desequilibrados com muito bons resultados. Se um instrutor encarnado, porém, durante a comunicação, entrar a supor um obsessor desencarnado e procurar convencê-lo de tal, com assertivas que não se amoldem ao caso, Confundirá o comunicante, e ele se retirará assaz desgostoso e desorientado. Assim, pois, para evitar tal contratempo, convém que os dirigentes das sessões conheçam bastante o terreno em que estão agindo, que disponham de médiums assaz seguros para transmitirem as instruções dos dirigentes espirituais, indicando as tentativas a serem feitas. As sessões de estudo doutrinário serão de grande utilidade para tais casos, se o paciente estiver em condições de frequentá-las. 2. Um suicida poderá renascer em deplorável estado mental psíquico-físico, cujos distúrbios, as mais das vezes, crescerão diariamente à proporção que o perispírito melhor dominar o corpo quando não for completamente anormalizado desde o nascimento. Um tiro no coração acarretará a enfermidade pré-natal desse órgão. Um esmagamento por trem de ferro ocasionará entorpecimento vibratório do perispírito, dado o violento traumatismo que provoca e, portanto, plenas disposições no corpo material para o entorpecimento dos músculos, dos nervos e até da medula espinhal e glândulas cerebrais em encarnação imediata, e, assim, tendência, que quiçá, irremediável para a paralisia, a demência, o retardamento intelectual, etc. Um tiro no ouvido, a surdez, um câncer ou anomalias do aparelhamento cerebral, quando não as mesmas tendências já citadas, além de uma possível cegueira, pois o cérebro foi afetado pelo suicídio, o cérebro perispiritual ressentiu-se de tais efeitos por meio do próprio sistema de vibrações eletromagnéticas. O envenenamento acarretará a enfermidade do aparelho digestivo, alteração do sistema circulatório, dispepsias nervosas, etc. E todas essas origens psíquicas, alterando os centros nervosos e o sistema de sensações existentes no cérebro, se ramificam pelo sistema nervoso, pelo aparelho humano, e vão afetar o órgão correspondente ao que, no perispírito, foi assinalado pelo ato anterior do suicídio. Não esqueceremos aqueles que se matam atirando-se de grandes alturas. Esses poderão até mesmo renascer predispostos à loucura e... Invariavelmente, serão nervosos, inquietos, terão ataques e serão tidos e havidos como epiléticos, quando suas convulsões e manifestações mórbidas nada mais serão do que vínculos mentais que revivem sensações passadas ao evento de uma contrariedade ou qualquer outro choque emocional. E eis novas doenças mentais vinculadas a problemas espirituais, pois tudo isso, alterando extraordinariamente o sistema nervoso, criou rede de complexos que afetará o bom funcionamento mental, visto que é o perispírito enfermo que está dirigindo um sistema nervoso que, necessariamente, se tornou igualmente enfermo. Muitos de tais pacientes dir-se-iam obsidiados, mas em verdade não o são senão pelos próprios distúrbios conscienciais e emocionais que arrastam de uma existência à outra. E tanto necessitarão de um hábil psiquiatra como da reanimadora assistência do mundo espiritual e até da reeducação moral fornecida pelo Evangelho. 3. O perispírito, meus amigos, é corpo vivo, passível não só de adoecer-se a mente enferma, mas de refletir também estados conscienciais deploráveis ou sublimes, e os estados conscienciais muito graves poderão ocasionar doenças mentais em um ser encarnado, e convenhamos que tal estado até mesmo se retrata no aspecto fisionômico do indivíduo. 4. Todos esses casos, influindo no sistema nervoso, afetarão muitas vezes o cérebro, uma vez que o primeiro é o veículo natural do perispírito no estado de encarnação. Daí o fato de os sistemas glandulares do aparelho cerebral humano serem atingidos. Ataques, convulsões, epilepsia, hipocondria neurastenia e depressões têm origens espirituais e não raros são casos também fundamentados na obsessão, na sugestão hipnótica obsessora, a sugestão hipnótica nada mais é do que obsessão temporária quando não for positiva, etc. O tratamento psíquico em tais casos será de grande valia, embora não dispense o físico. 5. Viciando a mente com pensamentos inferiores de qualquer natureza, uma pessoa estará sujeita ao desequilíbrio total e, possivelmente, provocando assédio obsessor dos afins desencarnados. Esses são obsidiados por si próprios ou por outrem porque o desejam. A cura, nesses casos, mais do que nos demais, dependerá deles próprios, ou seja, da sua renovação moral e mental, da prática do bem, da reeducação total que se impõe, sendo, portanto, tais casos muito difíceis de serem removidos. Não percamos de vista que o corpo humano é apenas um aparelho delicado, cujas baterias e sistemas condutores de vida são dirigidos pelas forças do perispírito. E este, por sua vez, comandado será pela vontade, isto é, a consciência, a mente. 6. Acrescentaremos que existem nos sanatórios para alienados enfermos considerados incuráveis e que realmente são recuperáveis. A psiquiatria diagnosticou o mal de acordo com os estudos da ciência oficial, que somente observou os efeitos do mal sem cogitar da verdadeira causa, que é a psíquica. Em verdade, porém, aquele suposto enfermo incurável assim se conservará porque suas forças mediúnicas se encontram ainda em elaboração. Essas forças ou agentes transmissores são eletricidade, magnetismo e fluido vital, as mesmas propriedades, portanto, particulares ao perispírito, que também é força. Para que o efeito mediúnico se realize, principalmente o efeito mediúnico normal, implicando vibrações capazes de se conjugarem com as vibrações excelentes do invisível, cumpre que aquelas propriedades vibrem harmoniosamente entre si e com o sistema nervoso do próprio médium, o que nem sempre acontece. Daí a razão por que Allan Kardec declarou ser a mediunidade faculdade espontânea que não deve ser provocada, e sim nobremente aceita quando naturalmente se apresentar, tampouco devendo sofrer insistência no seu desenvolvimento. A faculdade mediúnica não atinge o grau necessário à possibilidade do desenvolvimento normal num ano ou em dez, mas através de etapas reencarnatórias. Pode acontecer que a força trinitária de que se reveste o perispírito, sede da mediunidade, não realize ainda a harmonia do conjunto vibratório, de apazão normal necessário ao feito transmissor mediúnico. Exemplo. O fluido vital excessivo para o grau delicado do magnetismo, essência transcendente, não permitirá o diapasão harmonioso de vibrações exigido para o equilíbrio da faculdade. Pode acontecer que o grau de eletricidade existente no perispírito constitua força excessiva, que a função mediúnica excitará ainda mais, atingindo as glândulas cerebrais, enfermando-as. Assim sendo, não possuindo ainda o perispírito necessário o equilíbrio de forças para o fenômeno da transmissão mediúnica, nada mais será que um aparelho defeituoso, que tende a se aprimorar com o tempo para as funções normais, onde a mediunidade é das mais importantes. Se, nesse estado, houver contatos magnéticos de um agente exterior, o espírito comunicante, fenômeno que se poderá realizar a revelia da doutrina espírita, dificuldades imensas se apresentarão. As glândulas cerebrais, mal acionadas por aquela força trinitária, não suportarão os choques daí derivados. O cérebro sofrerá comoções importantes e um tipo de demência pacífica ou violenta desafiará a cura pelos processos medicinais, mas que o tratamento psíquico sábio, consciencioso, por meio do magnetismo espiritual, poderá remediar. Essa faculdade, contudo, não será desenvolvida, não dará frutos. O paciente será sempre como que anormalizado por causas mórbidas e indefiníveis, visto que ainda não existe a sua possibilidade, pois ficai sabendo que o próprio homem ainda não atingiu a plenitude que a criação dele exige, é um ser ainda inacabado, ainda em elaboração, que apenas estará plenamente criado quando suas faculdades gerais se equilibrarem em funções coordenadas. E não vejais em tais casos a expiação ou o resgate. Tratar-se-á apenas de evolução, pois sabe-se que a evolução de qualquer natureza não se fará sem grandes choques e comoções. Haja visto o próprio planeta que penosamente vem evoluindo entre choques milenares, e assim o homem com ele. E, pois, também a mediunidade em elaboração poderá produzir doença mental vinculada a problemas espirituais, sem que, contudo, tais distúrbios sejam normais ou obrigatórios na evolução de cada um. 7. Nem todos os casos, porém, de complexos psíquicos são oriundos da chamada expiação ou do resgate. A criatura encarnada estará sujeita também a acidentes variados durante a romagem terrena num planeta onde forças heterogêneas proliferam. Muitos casos deploráveis que assaltam os homens encarnados poderão ser consequências das suas mesmas displicências do presente ou estarão ligados ao plano de evolução que impele a humanidade ao progresso natural, razão pela qual não existirá injustiça nem aberração em casos tais, mas o cumprimento de uma lei, auxílio da natureza ao paciente. Não podemos, ao demais, esquecer que o homem vive num planeta às inferior e que muitos contratempos e distúrbios que aí o levam a sofrer resultam do estado do planeta e dele próprio, que com este evolui. O assunto é complexo e, por assim dizer, infinito, e não poderemos explaná-lo a contento numa simples crônica. A variedade e tipos de obsessão são impressionantes aos olhos do bom observador. Afirmam os instrutores espirituais que as mais perigosas e difíceis de cura, porque ignoradas por todos, uma vez que não demonstram perturbações mentais no indivíduo atacado, são aquelas que ocultamente solapam a vontade do obsediado por meio de uma sugestão contínua, ininterrupta, exercida principalmente durante o sono do paciente, transformando-se em hipnose maléfica. Assim, submetido à ação oculta do obsessor, o obsidiado parecerá pessoa comum ao observador, mas em verdade se tornou um autômato, que descerá ao crime ou ao suicídio se aquele assim o ordenar. Tal obsessão é dificilmente curável, asseveram os mesmos instrutores, porque conta com a cumplicidade do obsidiado, que se apraz na prática dos erros a que o opressor o induz. Vejamos o que a respeito esclarece também a entidade doutora Adolfo Bezerra de Menezes em seu livro Dramas da Obsessão, primeira parte, capítulo 1, a nós concedido pela psicografia. Refutará o leitor, lembrando que, assim sendo, ninguém terá responsabilidades nos erros que sob tais influências cometer. Acrescentaremos que a responsabilidade permanecerá com o próprio obsidiado, visto que não só não houve a verdadeira alteração mental, como também nenhum homem ou mulher será jamais influenciado ou obsidiado por entidades dessa categoria, se a estas não oferecer campo mental propício à penetração do mal pois a obsessão de qualquer natureza nada mais é que duas forças simpáticas que se chocam e se conjugam numa permuta de afinidades. Durante o nosso longo tirocínio de trabalhos e observações espíritas, temos deparado obsessões violentas facilmente curáveis e obsessões aparentemente pacíficas absolutamente incuráveis, ao passo que outras, semelhantes a atuações e assédios que mais implicavam um fenômeno mediúnico do que fenômeno de obsessão, Manifestação de espíritos num médium moralmente incapaz de assumir o grave compromisso de mediador entre o invisível e a terra, e que mais necessitava de renovações pessoais e iniciação doutrinária, que mesmo de desenvolver a faculdade que portava, a qual dele faria, sem a renovação pessoal necessária, um eterno joguete das forças inferiores do mundo invisível. É sabido, pois, que nem sempre convém ao médium e ao próprio critério da doutrina espírita desenvolver uma faculdade mediúnica que aflora pelos canais da obsessão sem um tratamento prévio do médium. Tratamento que será moral, mental e físico, a par da preparação pelo estudo e pela meditação. O bom desenvolvimento mediúnico que solidifica a faculdade, evitando crises obsessoras de muitos gêneros, não implica somente a frequência a determinadas sessões, mas, principalmente, a cultura moral interior do pretendente ao intercâmbio com o invisível. O cultivo das boas qualidades do caráter, o estudo, a meditação, a prática do bem o método e a organização dos trabalhos espíritas e da própria ação diária da vida, a prece, a leitura edificante corrigindo vícios mentais, o amor generalizado irradiando para manifestações superiores, enfim... Uma renovação de valores circunstanciada, renovação que não poderá ser certamente rápida, mas que será constante nos propósitos de progresso. Tudo isso lentamente aprimora, abrilhanta, solidifica a faculdade mediúnica, evitando possibilidades de um desvio para o campo obsessivo. Obsessões às surpreendentes, como a seguinte, cuja natureza dá muito o que pensar, pois diariamente poderemos encontrar casos idênticos, desconhecendo que se trata de obsessão. Presenciamos-la no ano de 1930, no antigo Centro Espírita de Lavras, servindo nós mesma de intérprete do espírito doutor Adolfo Bezerra de Menezes para o serviço de cura. Será de utilidade que, em todos os processos de curas de obsessões, um médium bastante desenvolvido e fiel ao elevado mandato se torne porta-voz das necessárias instruções dos guias espirituais, o que quer dizer que não nos devemos arrojar pelo espinhoso caminho se tal médium não existir no grupo. Um jovem de doze anos, único filho varão de modesto sitiante dos arredores da cidade, de Lavras, cujo nome era José Teodoro Vieira, fora atacado de uma espécie de paralisia infantil desde os seus dois anos, paralisia que lhe deformara terrivelmente as pernas, tornando-as tortas, unidas pelos joelhos. Os braços eram arcados e retesados, e até a fisionomia se apresentava abobalhada e, como que intumescida por um esforço ignoto. Era, além de tudo, também mudo. Nota da autora: Os nomes próprios aqui citados serão fictícios ou alterados para fins literários. Os verdadeiros nomes não deverão ser revelados ao público, porque a lei da fraternidade que o Espiritismo acata o proíbe, a não ser que exista licença especial das personalidades citadas para que os seus nomes sejam declarados na íntegra, o que não me foi possível obter para os casos presentes. Ao penetrar a sede do centro acompanhado pelo Pai, os dois videntes, então, presentes, e também eu mesma, também presente, fomos concordes em perceber uma forma escura e compacta cavalgando o rapaz, como se ele nada mais fosse que uma alimária de cela, visto que até as rédeas e o freio na boca existiam estruturados na mesma sombra escura. O enfermo, com efeito, mantinha o dorso curvado como se submetendo ao jugo do seu cavaleiro, chorava de dores musculares, de dores lombares, de ouvido e de garganta, e tudo indicava que uma espécie de reumatismo incurável, uma paralisia parcial originária da sífilis, o infelicitaria para sempre pois os médicos consultados já haviam esgotado seus recursos científicos para o curarem. O pobre pai despendera o máximo das suas posses para o tratamento, mas o mal permanecia desafiando o tempo e as tentativas de cada um. Tratava-se, como vemos, de obsessão típica daquelas citadas nos Evangelhos de Jesus, as quais tinham até mesmo o poder de tornar surdo e mudo o paciente, e que Jesus e seus apóstolos com tanta facilidade curavam com a aposição das mãos. No decurso de dez anos de domínio, essa terrível obsessão afetara músculos e nervos, glândulas e sistema nervoso do passivo, o que desorientara os próprios médicos, que tratando do enfermo com os métodos ditos científicos e indicados para o caso, não logravam sequer alívio para ele. Eu era então a médium responsável pelo intercâmbio espiritual no posto mediúnico da assistência aos necessitados do centro referido, verdadeiro templo de amor e ciência transcendente que era aquela organização. Já por essa época, o espírito doutor Bezerra de Menezes me honrava com sua assistência para todos os trabalhos mediúnicos e empreendidos e fiz imediatamente a consulta necessária, obtendo o simples esclarecimento que se segue. Façam o pedido para o enfermo nas vossas sessões comuns. Que ele se submeta a um tratamento de passes diários no próprio centro, com uma corrente de três ou mais médiums, e assista às reuniões que puder. O caso é simples. Concedeu receita homeopata, que foi religiosamente observada, com os medicamentos fornecidos pela própria assistência aos necessitados, gratuitamente. Logo na primeira sessão realizada, e quando o paciente só havia recebido passes aplicados conforme a indicação, apresentou-se um antigo escravo africano do Brasil, revoltado contra a violência que faziam, retirando-o à força do dorso do seu corcel. — Por que então não posso também castigá-lo, se ele já me castigou tanto? — dizia. Ele foi meu senhor, me subjulgou enquanto vivi. Agora é minha vez de subjulgá lo com o meu chicote e a minha espora. Não era eu o burro de carga que ele chicoteava? Pois agora o burro é ele e a carga sou eu. Chumbo berganhado não dói. Mas não vês que este rapaz conta apenas doze anos e não podia ter sido teu senhor quando a escravatura foi abolida há tantos anos? Retrucou o presidente da mesa com inteligência, tentando esclarecimentos doutrinários. «Ora, ora, ora!» tornou a entidade. «Eu bem sei o que digo e quem é ele, o meu burro. Ele é Ninhonho Teodoro Vieira, sim, não me engano, não. Eu nunca o perdi de vista. Facilmente esse opressor foi retirado e encaminhado às estâncias do invisível convenientes ao seu estado, talvez a uma reencarnação imediata, e, prosseguindo o tratamento recomendado, o moço enfermo tornou-se radicalmente curado em trinta dias. Conversando com o pai do jovem, soube-se que Nhonho Teodoro for o bisavô do próprio enfermo e que possuíra alguns escravos, pequeno fazendeiro que fora, na zona rural da velha cidade. Pela lei da reencarnação, os próprios acontecimentos autorizam a dedução de que o jovem José Teodoro Vieira mas não era do que a reencarnação do próprio bisavô. Colocada agora na quarta geração da própria família, padecia a vingança de um escravo odioso que não fora capaz de perdoar os males recebidos. E, assim, descrendo da justiça de Deus, fazia justiça pelas próprias mãos. Lembro-me ainda da última receita concedida pela entidade doutor Bezerra de Menezes ao jovem obsidiado. Bela dona e china da quinta dinamização e seis vidros de antigo reconstituinte, muito usado pela época. Deslumbrado, o pai do rapaz tornou-se espírita com toda a família, desejoso de se instruir no assunto, enquanto o filho, falando normalmente, explicou sorridente. Eu sabia falar, sim. Mas a voz não saía porque uma coisa esquisita apertava minha língua e engasgava a garganta. Essa coisa esquisita seria, certamente, o freio forjado com forças maléficas invisíveis. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.